É mais do que só alegria, né? É trazer a própria diversidade que, que não se encontra na Unicamp. Essas pessoas, né? Esses grupos sociais aí que foram historicamente marginalizados, esquecidos, invisibilizados pela universidade, agora estão aqui mostrando um pouco da sua cultura que que não está nem colocada como cultura aqui dentro desses muros, né? E o Cotas Tock ele vem uh -huh. nesse eu sentido também. Um, ele vem chamando o povo, fazer né? Fazer? Espero que você escuta as ideias aí. Primeiramente, mano É um prazer estar aqui É um prazer participar desse, desse projeto É... Bom, eu não sou muito bom em palavras Como eu tinha dito também ali na apresentação Mas eu vim de Campinas tipo, sou de Campinas Faz... faz dois anos Na verdade, que eu tô no rap Mas na verdade eu canto desde os meus Dez anos de idade, tá ligado? Eu sempre curti tipo, muito Mariah Carey, velho Tipo, primeira vez que eu ouvi ela cantar Eu tinha seis anos de idade Aí, mano Hoje eu tenho todos os CDs, todos os DVDs e eu ouvi, tipo, desde pequenininha até hoje Eu vi no Mariah Carey e aprendi com ela a cantar, tá ligado? Componho minhas músicas no violão, tipo, curto pra caralho E é a primeira vez que eu tô cantando, tipo assim, faz, faz pouco tempo que eu tô cantando como MC Assim, que eu tô cantando rap mesmo, que eu tô no mundo do rap E enfim, tipo, tenho 22 anos, é, sou conhecida como Jenny, Jenny Zion, tá ligado? É, eu só tenho a agradecer, mano, todo esse pessoal aqui, parceiro. Mano, todo o pessoal que tá dando o maior apoio aqui, mano. Que se não fosse, no, se não fosse essa caminhada, tá ligado? Eu não sei nem o que seria da minha vida, velho. Isso é verdade. Bom, falar um pouco da minha trajetória, a galera me conhece como FD3. <risos> e foi só convidado aí do rolê. É uma satisfação. Bom, falar de onde eu vim, minha mãe é nordestina, a gente veio de Recife pra cá, eu vim muito novo, com os 3 anos de idade. Você falou e A gente passou por várias dificuldades. A gente passou a passar fome Passar algumas coisas E coisas que fizeram a gente refletir Entender como que a gente deve Exercer a nossa existência Nos espaços públicos No mundo, na real E o quanto é difícil também a Massa Black aí. O quanto que é foda Institucionalmente é, Estruturalmente, na real, na nossa sociedade E a, encontrei na música Uma forma de De lançar, de me expressar Qual era a minha ideia Antes eu era bem mais apoiado num, num pensamento mais religioso, mas como uma pessoa religiosa fazendo um som, mas não como alguém fazendo, fazendo um som para a religião. Pode crer. E aí fui passando por um grande processo, assim, mudando um pouco as minhas ideias, e tendo cada vez mais contato com o conhecimento, buscando aprender com os professores, com os troques de ideias, com os rolês nas ruas, com os envolvimentos dos coletivos e tal, e na, na elaboração de iniciativas é, culturais, socioculturais. E aí a gente vai crescendo, vai se construindo, e a gente entende que co coletivamente a gente consegue construir uma parada firmeza. E aí é o que você falou, o rap proporciona isso, a gente olhar pro, pro olho da pessoa que a gente admirou, mandando um som, e falar, pô, mano, da hora, é satisfação, também faço um som daqui, você faz lá, mas a gente tá fortalecendo a cultura de rua. Essa união, um é. né, cara? <risos> Abrindo assim esses as portões pro, pro povo que tá fora, pra poder se expressar aqui dentro e deixar de ser simplesmente objeto de estudo pra próprio sujeito da sua cultura, o próprio criado, né? Fomentador da sua fomentador da sua cultura. É. E cantar na Unicamp já é. Acho que esse ano fazem sete, oito anos que eu canto aqui e cada ano é uma experiência diferente, né? E hoje eu vi algumas caras novas, pretas, e as caras pretas elas têm que estar sempre, não só nos espaços que a galera acha que a gente tem que estar, né? E aí é, é um espaço de representatividade preta também. É importante falar sobre cotas, né? É um assunto que a galera pensa que sabe. Quem é a favor acha que está tudo correto nas informações. Quem é contra acha que está tudo correto. E a gente tem que debater essas coisas porque é reparações, né? Então, um evento como esse é para poder reafirmar que somos poucos, sim. Estamos aqui. A gente tem que ter o nosso direito de fala e a, o direito de fala tem que ser nosso e, não, e ninguém falar por nós. Nossa, Ainda não é mais, na história por aqui, o mesmo fato. Filha de sobrevivi. estou aqui, dia, de Não é só na filha de trancada. É que cotas, né, se encontram como um instrumento de uma luta muito maior por igualdade, por real democracia e pelo, pelo fim do genocídio, né. Há povos aí que estão aqui no Brasil, o povo indígena, o povo negro. Então, eu acho que quase parafraseando aí um grande grupo de rap, a única bandeira que a gente levanta é pelo ensino e pelo nosso povo para se manter vivo, demorou? A hipocrisia impera no meio dos irmãos. Vou falar bem alto para todo mundo ouvir. Sofrido dessa terra que a copredomina, sim. Não tenha vergonha de ser o que é. Se não tivesse orgulho, eu não estaria de pé. Negra sim, não eu sou mulata. mulata! Nós somos negras, não, negra, negra, não importa invata. o que haja! Negra sim, não eu sou mulata! Sou hey. mulata. Hey.